Banqueta Leather Veja como é fácil e rápido montar a nossa banqueta. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Encaixe o pistão na base. Posicione o cano no assento da banqueta, prestando atenção para a direção da regulagem. Use os parafusos pretos e a chave maior para fixá-los. Posicione a ferragem no encosto alinhando os furos. Parafuse utilizando quatro parafusos pratas e a chave menor. Pegue o assento e junte ao encosto. Utilize os outros quatro parafusos pratas e a chave menor para parafusar a ferragem. Encaixe o pé na ferragem do assento e pronto sua banqueta está pronta para ser usada.